O que é que faz a empresa? <risos> Afinal, por se o que é que faz a empresa? Como é que ela obtém dinheiro? Como é que ela obtém as suas receitas? O que é que ela vende? Para quem é que vende? Este tipo de pergunta vocês precisam de fazer. Todos os dias os mercados chovem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quanto se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la?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 Então, o que é que faz a empresa e como é que obtém dinheiro? Por exemplo, o Facebook. As pessoas pensam: ah, Facebook é redes sociais. Quem é que pensa assim? Ah, o negócio do Facebook é ter redes sociais. Ninguém? É lá, isto agora já é tudo super investidor. e <risos> já sabe, já Porque o Facebook, o negócio deles é a publicidade online. É fazer leilão de certas palavras-chave e de certos espaços publicitários onde os empresários precisam de fazer as suas publicidades, ok? Ou seja, agora vocês percebem porque é que o Facebook vos dá Facebook, Instagram, Whatsapp e uma série de coisas gratuitamente. Que é para quê? Que é para, depois os chatos, não é? Aparecerem assim com algumas publicidades pela vossa frente. <risos> Vocês estão a fazer o um jantar, não é? E estão lá a aparecer à vossa frente. É esse o negócio do Facebook. Um ecossistema de redes uh, gratuitas para depois nós, empresários, podermos publicitar os nossos serviços, ok? Mas, a Microsoft, por exemplo, o grande objetivo deles é capacitar as pessoas e, e também as organizações, empresas, entidades públicas, governos, etc, com ferramentas que aumentem a sua produtividade. E a partir do quê? Serviços, softwares, dispositivos, etc, etc. E quando nós analisamos o conjunto de receitas que, que a Microsoft obtém, percebemos que uh, um quarto das receitas, praticamente, vem neste momento dos seus servidores. Da nuvem, da cloud, que vocês têm ouvido falar, vem daí. Um quarto também vem de onde? Do Office. Quem é que é que usa Word e Excel? <risos> Muitos de vocês, não é? a maior parte usa o Word e Excel, por isso 25% das receitas da Microsoft vêm do vosso uso diário destas ferramentas, ok? E só ali uma pequena parte do LinkedIn, outra pequena parte da, da Xbox e dos jogos que desenvolve, etc, etc. Mas a Nike, a Nike, por exemplo, vende roupa de desporto, para quê? para melhorar o desempenho dos atletas, este foi o objetivo primordial da Nike e por isso tem de roupas a calçada, bolas de basquete, bolas de futebol, tudo e mais alguma coisa hoje em dia. Corticeira Amorim, trazendo agora alguns exemplos portugueses também para aqui, o que é que a Corticeira Amorim faz? Produz cortiça para vários usos, <risos> ok? Tratam a cortiça para vários usos, seja para coberturas, para isolamentos, para uh, compósitos que depois vão ser usados noutras indústrias e claro aquilo que muito. Muita gente conhece, né? É para as rolhas. As Roelhas é sem dúvida a maior fatia de negócio da corticeira Amorim, é para as Roelhas que depois vão engarrafar muitos dos bons vinhos que nós temos a felicidade de conhecer. A Jerónimo Martins, por exemplo, mais um caso português, está posicionada a retalho e distribuição alimentar. Por isso, já fizeram compras no Pingo 12? Alguma vez? Sim? Pronto, deram dinheiro à Jerónimo Martins, ok? E, por exemplo, a Jerónimo Martins este ano, ok? As ações da Jerónimo Martins este ano estão a valorizar ali cerca de 1, tal por cento. Johnson Johnson, toda a gente conhece, presumo, Johnson Johnson produz medicamentos, utensílios médicos e outros produtos de higiene, sobretudo, não é? As ações da Johnson Johnson estão a subir o uh, é Quase uh, 9% este ano, absolutamente fantástico. Mais, Sanofi é uma, uh, desenvolve fármacos, ok? É muito simples, é uma farmacêutica, muitos dos vossos medicamentos certamente são produzidos pela Sanofi. Quanto é que sobe este ano? Mais de 10% também. Okay? Mais outra, uma biotecnológica que é Bristol Myers, desenvolve uh, terapias para, para certas doenças bastante graves e também tem muitos medicamentos do ponto de vista farmacológico, quanto é que sobe este ano? Mais de 20%, okay? desde janeiro até agora, mais de 20%. E porquê é que eu estou a mostrar estas empresas, porquê é que eu estou a mostrar estas variações em particular destas empresas? Porque, tal e qual como vos prometi que íamos falar sobre ativos que nos protegem da inflação e da guerra, eu acabei de vos mostrar vários exemplos de empresas que beneficiam em alturas de crise. Ou empresas que, cujas ações não caem tanto, não caem tanto como o resto do mercado ou que até sobem. E são o quê? Empresas no setor farmacêutico, setor de saúde, sobretudo, ok? Setor de saúde e setor dos bens essenciais, uh, bens alimentares. Estes são os dois grandes setores que são considerados muito defensivos e que independentemente se a economia está a crescer ou se a economia está em recessão, estas empresas continuam a providenciar produtos que as pessoas precisam, as pessoas continuam a consumir e por isso estas empresas continuam a ganhar muito dinheirinho, ok? E é ótimo ver que enquanto que o resto do mercado está a cair neste momento, por exemplo o índice SP500 para quem não sabe é um índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, cerca das 500 maiores empresas dos Estados Unidos estão dentro deste índice e neste momento cai mais de 10% desde o início do ano. Mais o índice Nasdaq, também é um índice que reúne as tecnológicas, sobretudo tecnológicas, embora tenha uma outra empresa fora do âmbito tecnológico, mas é sobretudo empresas do setor tecnológico, cai é mais de 20%, ok? Agora imaginem o que é ter empresas no vosso portfólio que vos equilibram isto. É ou não é bom ter empresas de outros setores que equilibram? Então é a perceber porque é que nós precisamos de nos perguntar o que é que estas empresas fazem, como é que elas obtêm dinheiro, em que setor é que estão, que é para percebermos como nos posicionar também nos mercados.